Marquinhos dá uma ajuda pra nós. E como faz as galinhas, o Red de Morgana sem morrer. Lopes, você tem que potar, tá ligado? Se você não potar, você morre, mano. Aí você usa o W pegando em todos os Minions. Aí o W reseta rápido, você já usa ele de novo. Quanto mais rápido você usar o W, mais você se cura e mais rápido você faz a jungle, né? Então eu vou tentar te mostrar agora aqui no jogo. Vamos tentar te mostrar agora. Flashou, eu deslizo o bombom, certeza! Já vem deslizando aí também, Pedro. Nós estamos aqui na pegada, mas já vem deslizando aí, beleza? Acabei... Ó, o pixel, galera, ó. Puxei o Red. Dá mais um auto-ataque tá no Red, ó. Dá mais um. Ó, puxa a galinha, ó. Dá aquela encostada. Ó, encostou aqui. POTA. Ó, esse é o pixel. Engraçado que do lado do side eu sinto que é mais fácil do que o outro lado, mano. Eu acho que. Acho que é por causa da noção. Sei lá, o mas giro do mapa, assim, sim. ó. A Riot tem seus Prediletos em algumas situações Tipo assim, acho que até em Wave, mano Esse eu acho que eu posso estar errado Mas eu acho que eu já ouvi isso em algum lugar Parece que o Blue Side, mano A Wave sempre puxa a favor do Blue Side Do que pro Red Side, tá ligado? Tem um bagulho assim, não tem, mano? Eu não sei se é o do Blue ou do Red Side Mas tem isso, uma catapa Ah, não! É o da catapa, né, mano? A catapa do Blue tem mais range Que a catapa do, do Red Side É um bagulho assim, mano Aí por isso ela puxa a Wave mais rápido Eventualmente, tá ligado? O que mais será que a Riot tem de, de seus prediletos, né? Um que é fato aí é os tanques, né? A Riot ama os tanques. Tanque a Riot... Nossa, na tela... Ui! Tanque a Riot ama. Vocês podem ver. Agora o smite pro Rio, só Momo tiver aqui, maravilha. <risos> Calma aí, que eu já passo o recado aí, mano. Mata ah, tá lá, mano. Dá um flash lá, véi. Aí, porra. Espera aí que eu já falo, galera. Nossa, eu não erro, não erro grab nunca. Meu Deus. Ai! Esca Escareca! Ai, eu bati na ward! Não! Eu bati na ward, cara! Pelo amor de Deus! Vai, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tá ruim, não. Nossa, mano, eu bati na ward, galera. Que merda. Mano, o pin A pistola não. A flor evidente que a Ari bateu me matou. Porque aí revelou a ward e eu dei. Puta que pariu. Mano, isso aqui vai dar uma merda, mano. Isso aqui vai dar uma merda. Mas é uma merda. Mas é uma merda das boas, assim, né É uma merda boa que isso aqui vai dar, velho. vai dar ruim isso aqui. Não quero guivar, não, mano. Mano, não quero guivar esse drag, velho. Só que eu não vou ter pressão mid agora, galera. Tô aqui, amor. Tô aqui, pai. Pô, que merda, mano, eu não posso fazer nada aqui por causa do mid, galera Caralho, eu fui folgado, né, mano? Ah, na Ai, moral, eu, eu fui cadecia, muito velho. folgado, velho, caralho. Mano, quanto de vida que ficou o dragão? Alguém conseguiu ver, velho? Mas só sei que foi quase, mano. Tive que dar o... Botei poço, aí eu dei auto-ataque smite. A Mumu deve ter pegado no Chorinho, tá ligado? Certeza que foi no Chorinho, mano. Vocês matam 476, tá? Esse então ficou com 26 de vida, né, mano? Literalmente, 26 de vida. Esse dragão só foi dos caras, mano, porque eu não tinha pressão mid, tá ligado? A área tava sendo zaralhada pelo Lucian, mano. Se a Ari tivesse pressão, eu não ia ter medo do Lucian e, e conseguia lançar a braba. E faltou um cozinho de XP pra eu pegar nível 6 também, mano. Se eu tivesse nível 6 ali, o rolê era outro, tá ligado? Mas tá bom, acho que eu vou nesse mid aqui, velho. Vai ali, lança brabo aí, pai. Nossa, que fácil, né, mano? Olha isso. Smitei o cara, apertei R e, deu uma, e botei uma poça no chão. Ah, não, o Amor é paio é também, mano. Muito simples, tá ligado? O campeão não tem que inventar moda, não. Precisei nem tacar o bind, tá ligado? Só vai andando. Aperta R smite, smite. Tá? Ah! Crime. Só sai, papai. Eu não ganhei isso aqui não. Toma. Ó, oh, o Gnar quer comprar, mano. Por que que o Gnar quer comprar isso? Nossa, agora eu entendi por que que o Gnar quer comprar isso. Não, na real não entendi, não. Se ele conseguir pegar a Mega, acabou, velho, lol. Ai, ai, meu! Depeito do mouse! Mano, meu DPI, velho, ele ficou muito rápido do nada ali, coitado, o cara morreu por culpa minha, mano Nossa, eu, eu bati na teclinha aqui sem querer, o mouse ficou muito rápido, tá ligado? <risos> Segundo mês disponível, flash por Prime, certeza, paizão, flash aqui tem Prime, certeza ou, ou é brincadeira, ou é gracinha? Flashzinho por Prime mesmo, papai, na melhor sustância, mas mas eu você vai só vir vi aí? De aqui, de um aqui o flashzinho aqui, pai, aqui o flashzinho, pai Fica à vontade aí pra vir lançando a nervosa aí, meu príncipe mas eu só vi a cabecinha, velho. Por que, que eu tô sentindo que eu vou morrer? Que Mas merda. eu só vi a... Mano, esse amumuzinho andando é muito bonitinho, mano. <risos> ele tá lá, mano. Eu estudei ele, ó. Ó, oh, toma esse aí, então, amumuzinho. Vai. Coitado do mumu, né, mano? Amumu é um boneco muito ruim, velho. Ó, dá pra pegar, mano. Ela pega. Isso, cara, foi logo seu escolhido Saudades Amumu Bombinha, saudades também, mano O Amumu Bombinha, tá aquele smite antigo AP e protobelt, mano, era uma delícia, velho Aí fazer uma voidzinha, um rabadão Só que a Riot matou o né? boneco, coitado Tá tendo que fazer tanque? Você não vai roubar esse aqui não, né? Olha, tá vendo a maldade? Como é que ela vem, galera? A maldade não tá no ar? Olha a maldade, né, mano? Nossa, Mas eu isso, só cara. vi a cabecinha, velho é o SK, galera Cadê o Arauto, mano? Ah, ele foi bot, né? Tá, não, pode dar GG bot, então É isso, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora bora. bora. Pegou! É Ele pega, esse aí pega É o baile esquisito esse, o cara nem vê da onde que ele vem Rapaz, foi no Predict aquele, aquele ali ainda, hein É o amigo Olha o Arautinho, esse Arautinho vai ser o do GG ainda, tá? Esse Arauto fica vivo aqui Até da GG, ó Vou Botar uma pinquezinha aqui No! Pra que isso aí, zé? Calma que o Amumu tá doidinho pra entrar Já toma esse bind aí Amumuzinho. Calma, vamos no talento Eu Preciso usar shield no cara certo Pode ser o pai Que não precisa Outro bindzinho ali no Amumu Coitado, não vai jogar o menino Precisava das ônhas não Calma Não consigo usar as ônhas, mas não precisa Tamo bem, tamo bem Olha Ari, calma, Ari. Temos esse bindzinho aqui então. Já fica preso aí, Kai. Você já fica preso e eu uso zonias. Agora me ajuda do GP, galera. Já toma esse bind aí também. Tô tentando sair, não consegui. Esse. Ah, esse, galera. É maravilha. Não sei, na real. Não uso o shield não, Marquinhos. É isso aí mesmo. Reporta eu agora, né? Mas não vai dar tempo de tirar essa live de morrer também. Dei meu R aqui, galera. até o um flash ainda. Ai, ah, se acerto isso nele, era Pog, hein, mano. NU! Caralho, buscou, mano. Esse itemzinho é massa no Pyke, né? Cabecinha, Oi, itemzinho gostoso. Véio. Nossa, eu tô sem zonas. e eu tô jogando como se eu tivesse. Voltou na hora. safe. Caralho, voltou na hora, na hora, na hora. Eu só dou meu dano aqui, galera Só Não! Brincadeira, Zé! Brincadeira, meu menino Não é brincadeira nada Vem peitar, vem, vem cá pra você ver Ah, dera FF, GG, galera